E aí galera, Dragou aqui na área para desta vez trazer para vocês novidades do PTR, do Overwatch, é meu irmão, entrou as terceira temporada no Overwatch, no caso, essa aqui, no caso, está avisando quantos pontos eu fiz na segunda temporada, mas tá errado isso aqui, tá ligado, que isso aqui eu, eu acabei com 3.200 se é coisinha, mas beleza, no caso, vamos ao que interessa, entrou um modo novo chamado Arcade, Arcade, esse modo, olha que coisa linda velho, você vai x1 com a galera e ganha xp, vê que coisa deliciosa, e o modo eliminação que é 3 contra 3, onde você não fica mais voltando pra caralho, é simplesmente você nasce na partida, se morrer, fica esperando os seus amigos morrerem e recomeçar a partida. É muito show de bola e eu gostaria de mostrar isso pra vocês, pois dentro desses dois aqui eu vou fazer vídeos do 1 um contra 1 um e 3 contra 3, porque 6 contra 6, heróis misteriosos, todo mundo já sabe como é que funciona, é aleatório, se pega os, os heróis os herói nada a ver, fica uma putaria feia do caralho, todas as contendas é misturar as contendas tudinho e vai ficar aleatório, onde você tipo vai ter sempre gente pra jogar, Tipo, ah, não tem jeito num duelo misterioso, vou deixar aqui em todas as contendas, porque eu jogo qualquer coisa aqui. E o PVP, cv se sem limites, né? Que é aquela porcaria que é de sempre, né? Com jogadores trolando, fazendo full top warn aí pra atacar... E fica naquela bagaceira feia que você nunca consegue treinar. Agora sim você consegue treinar. Porque nada melhor do que um X1 e um 3 de eliminação. 3 contra 3. E eu vou mostrar. 3 contra 3 de eliminação. Vou deixar na fila pra buscar. Não tá tão difícil. E olha que esse servidor. O PTR é limitado a 10 mil acessos. Ou seja, não é tanta gente que joga. Porque é um servidor de teste só pra testar mesmo. Eles não vão investir muito dinheiro nisso, né? Pra não ficar muito pesado pra eles financeiramente, né? E... Também, galera, entrou a nossa querida Sombra, Eu eu e no caso, já fiz um teste nela, eu já vi que ela não vai precisar de neve porra nenhuma não, galera, ela tá muito equilibrada, o dano dela é muito pouco, ela não mata é, healers com um, extrema facilidade, como é uma Tracer, tá ligado? Um Reaper, um Genji, eu acredito que é quase um Genji, tem que ter muita manha, tá ligado? Tem que acertar uns HS para matar muito rápido, tá ligado? Ela tem um tano bem equilibrado. Isso aqui é a roupa épica dela. A lendária dela, coisa linda, uma loirona. E tem as outras cores, ó, tá vendo? Cindra, incêndio, mar, Noite. A noite tá aqui pra caralho. Brecha. Brecha. A nega tá parecendo uma maçã, velho. Uma duende. Mas tá bonitinha, eu achei. Essa aqui, ó, pink, ó, bem legal Ih, galera, show! Pronto, daqui a pouco eu termino de mostrar o resto. Eu quero mostrar pra vocês logo três contra 3, porque tá show de bola. Ih, meu Gold Log, como sempre, ele tá afiado. E ele tá perfeito, porque a galera tá colocando o Healer, aí o Healer tem que focar no Healer, tá ligado? Pra foder ele. Meu Deus, o cara vai botar a Messi, velho. É caralho. Não vai dar certo, não, mas vamos lá. <risos> é só pra vocês entenderem Vou botar até um gráfico um pouquinho mais claro Não deve ter entrado não gráfico. Eu tenho que reiniciar e tô com medo de não conseguir entrar Pronto, temos uma sombra A sombra já tem gameplay dela Não tem muito o que mostrar dela, né Merda, morri! O time tá muito fraco, velho. Perderam. Dois a três. São muito fracos. Galera, galera, assim, ficou perdido no meio do mapa e deu nessa merda que deu. Ó, de novo. Chegando ao ecoponto Antártica. Eu vou selecionar logo aqui o Lone Rock Porque eu quero ganhar pra mostrar pra vocês como é que funciona Ganhar Porra que a Ana não combina com a sombra véio. Ana e sombra não combina velho Tem que ser um osso Se eles verem a Ana curando Essa porra ela vai jogou bem agora, essa Ana, virou um seu, seu herói. tem que ficar junto, tem que parir aquele meio ali, pegar a galera ó, novamente os caras, não, alguém quer ficar com sombra aí Ah, cadê a porra aí, da Moriarty, velho? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Nice! Dois a zero. Seu herói. O ruim da sombra é que ela realmente vai pegar de surpresa a Ana, velho. E eu tenho que ficar perto da Ana, velho, senão vai dar em merda. A combi deles lá do outro time deveria ser o que? O Road Rogue um... com sombra e o Winston, tá ligado? Se bem que eles ficar com pouco life ia ficar complicado mesmo. precisar mais tarde. Agora você está protegido. Desce, porra, Desce, desce, desce, desce, desce. Não, boa, boa, boa. dormiu quem? Deixa eu bater não Boa Oh sombra Felizmente eu sou bom de gancho Pila da puta Ela subiu aqui <risos> Se fudeu <risos> Pronto galera, esse foi o 3 contra 3 Eu perdi uma ganhei em É bem equilibrado, tem que saber jogar O negócio é bonito, legal pra caralho tá muito show de bola para descer Se vai dar troll vai, mas é muito troll, tá ligado? Vai ser muito interessante os trolls vão fazer merda e vão me Aí ele não fica, quer que ele fica morto, tá ligado? Não um quer jogar sério, não quer que em equipe. E no final, ó, tem esse histórico, ó, que coisa interessante. Ele mostra os personagens que o inimigo pegou e o que você pegou e diz se você ganhou. Caveira vermelha quer dizer que você perdeu, caveira azul quer dizer que você ganhou. Ó, e quem foi que ficou no final, tá ligado? Quem foi os vitoriosos? Que massa, né, velho? Valeu, galera. Daqui a pouco eu faço o um vídeo do um contra um, valeu?